Quando nós estamos, irmãos, debaixo de um plano divino, as pessoas nunca vão entender as nossas provações. Quem precisa entender somos nós. Quem precisa ter fé somos nós. Aquele que está passando pela sua adversidade, precisa acreditar no favor de Deus e se manter firme. As pessoas não precisam acreditar por você. Elas podem até duvidar como ele está suportando isso. Como ela está suportando isso? Se fosse eu, já teria jogado a toalha. Se fosse eu, já teria desistido. Se fosse eu, eu não suportaria isso. Eu já teria dado um basta. Mas quando nós estamos dentro do plano divino, é o Senhor o Eterno que nos fortalece. Quando nós estamos debaixo de um propósito que vai gerar milagre na nossa vida, quem nos dá força é o grande Deus.